User joined your channel. User's é mesmo, user joined your channel to your channel. User ah, moved to your channel. Cadê o Luke? Passa aí, Luke. Ah, mano. Tô cansado já, velho. Vai x5, anjo. Ah, vou, mano. Na hora hoje. Pode, não só tá termina com aí o caixa, agora tá né? Não, na hora, fi. <risos> né? Agora o meu eu cast tá fácil. Tá assim. vou... Hum? Vou ter... até. Ah, vou ter... até ter... comer snipezona aqui, fi. isso aí, moleque é brabo. Galera, eu a boca aí, faz ah, o favor. Abre o PB aí, abre o PB aí, mano. Que... Meu Deus do céu. Pode apagar, apagar. Começa. Começa. Oi, mano. Oi, Oi mano. User left your left channel. channel. User left your channel. User, joined your channel. Point Blank, OLD, 2. Minimizei agora Minimizei agora oh, meu Deus. Só ir para trabalho. de trabalho Aí Pegou o nome dele ai, ai. Luke o brabo eu Tá, puta, tem negócio lá pro x5 já, hein? Ó, oh, segura a minha vaga, hein, viado? Vaga, hein, viado. Ah, não, passou, vai, tem vaga, tem vaga pra nós, lá, tá? Mano, pro lado, pro lado. x. videozinho né, parceiro? Vem, parceiro. Eu o endos 10 passada, mano. User left your channel. 10 de 30 de janeiro de 2019. Luquizão é, é brabo. E isso aqui, Luke? E isso aqui, Lu? Não, meu irmão. Hã? Hã? Não, fião. É o um quê? É o um quê? Tá meu irmão joga também, meu irmão. Não não. Não tirava daí. Vocês sabem que eu tirava. Não gosto disso aí. Agora é moderador de lá, tá ligado? Sei não. Quem que, quem, não. que, quem que, quem que é de, a de lá? Meu irmão. É o moderador ah, é o... Tá. Vê se... esse se não tá logado a conta user aí. Gente. User joined your channel. Da go aí pra balancear, mano. não mexe no mouse aí não, pô. Da go aí, rapaz. User left your channel. Ok, tá ligado que agora não... Não adianta ficar fuçando isso, é porque... Porra, irmão é foda, hein mano, usando BRX Sei não, Tá ligado, né tá auto automaticamente que eu Pera aí, mano, deixa eu ver aí. aqui User left your channel User left your channel Ei Luke User in your channel timed out <risos> Puxou o net de novo, viado. Que que moleque, que você achou? moleque, achei lá, ó, a conexão perdida. Agora gravei, moleque. De hack, velho. Mongoloide. BRX é? hoje tá aqui, mano. BRX, eu mostrei a conta dele, tá tudo gravado aqui, mano. E ele dizendo Miguel que é o irmão dele. Tá tudo gravado aqui, ó, a conexão foi perdida. Agora pega e grava ele, automaticamente ele... Olha, tu não tava monitorando o vídeo? aí. alguém completa ali o X5 ali, falta uma vaga. É, é, minha, é minha vaga, mano, Eu já falei que é minha, mongol. aí, gravei aqui, moleque de hack, tá tudo tá gravado. Aí, tá, ali, tá, ali. tá, mano, tá lá no histórico lá, disse que é o irmão dele que tava usando. Lá no histórico lá do, do bagulho, velho. Nem do estoque ele tinha ele metendo o Miguel, ele era o irmão dele. E deixa eu falar, deixa eu falar. Ele falou tão triste.